Saudação à mesa e aos participantes, agradecendo a presença de todos. Definitivamente, essa data marca um novo ciclo para a cidade. É, Macaé, 40 anos, é o berço da indústria de óleo e gás e passou por, por, por um revés como todo o país passou nos últimos anos. É, a inauguração desse aeroporto, o leilão, a concessão, a termoelétrica, a Shell, a Mitsubishi, a pátria, a Petrobras no seu desinvestimento a expectativa que a população tem a cidade, o estado, é que a gente possa rever de, de trabalho nada disso vai ser significativo se não gerar emprego para a população nada disso vai ser importante se a população tiver percepção que a economia de fato existe e que ela tem capacidade de compra de consumo é, tão importante quanto o avião pousar no aeroporto é que a última padaria do bairro Lagomar possa vender o seu pão Enquanto isso não acontecer num país que ainda preza pela recuperação fiscal, esquece que a grande recuperação está no emprego, a gente não vai conseguir dias novos. Então a expectativa é de gratidão, de conhecimento, mas acima de tudo, de novos dias pautados no emprego. Sem emprego não há distribuição de renda. Sem distribuição de renda a economia não volta a crescer. Então agradecer aqui a presença de todos, Macaé se sente orgulhosa e digo de forma talvez ousada, menos arrogante, acima de tudo um alerta, Macaé é a grande cidade que vai ser a grande porta para o estado de janeiro nesse novo desenvolvimento. Por aqui passa o óleo, por aqui passa o gás, por aqui passa o conhecimento, por aqui passa uma grande expectativa que as coisas voltem a acontecer nesse estado, que ainda é um estado maravilhoso. Então agradecer a Infraero, agradecer ao deputado Felício, o deputado Chico Machado, à Secretaria de Aviação Civil, ao presidente da República, enfim, a todos que ainda acreditam que é necessário que as coisas aconteçam para que a população tenha essa percepção. Muito obrigado, bom dia e tenho certeza que novos dias trarão boas notas.